Fala meu povo que eu amo como é que vocês estão artesãs, leuas, determinadas ricas, prósperas, cheias de criatividade. Eu estou maravilhosamente bem e se você é novo aqui, seja bem vindo ao canal Paula Tavares e eu sou a Paula Tavares e hoje a gente vai falar sobre três formas de otimizar o seu tempo na hora de produzir os conteúdos para os seus seguidores. Como é isso? Você quer falar sobre o que? Eu quero falar sobre produtividade, meus amores. Produtividade na hora que estiver fazendo isso aqui. Produtividade quando não estiver fazendo isso aqui. Produtividade em toda a sua vida como artesã. Roda a vinheta. Meu povo lindo que eu amo, você já me segue no canal. Paula Tavares? Não, segue agora, até esperando que Segue logo aí pra gente começar a falar sobre esse assunto. Eu quero dar três formas de como você otimizar o seu tempo na hora de produzir os seus conteúdos. Primeiro, tenha uma agenda. Uma agenda, gente. Programar tudo na sua vida. Você é uma pessoa que oferece conteúdo, você tem que estudar. Você tem que preparar aquele conteúdo, você tem que editar aquele vídeo, você tem que fazer tanta coisa e às vezes você trabalha, você tem filho, você tem casa, você tem tanta coisa, mas... Tudo é possível quando existe uma organização. Eu mesmo não vivo só do crochê, porém, eu tenho uma dinâmica de sempre ser organizada e sempre dar tempo para cada coisa. Agenda, tipo, se agora às 12 horas da, é, da manhã eu vou fazer isso, eu vou ter um momento para almoçar em família, eu vou ter aquele momento só para minha família. Pela manhã eu vou estar no trabalho. E à tarde eu estou em casa, então se eu estou pela manhã no trabalho, eu só estou no trabalho. Se desliga de tudo e dá o seu tempo apenas para o seu trabalho. E ali você vai produzir melhor, você vai estar vivendo aquele ambiente, você vai estar com aquelas pessoas que ali é, agregam na sua vida. E naquele momento, é aquele momento. Saiu dali, é o momento da sua família, é o almoço da família, é aquele momento. E depois à tarde é o seu crochê. É o seu crochê. Entende? Então para otimizar, a primeira forma de você otimizar o seu tempo é você dar tempo para cada coisa. Simples assim, né? E muita coisa importante A segunda forma é produza Tenha sempre um... É na, na produção Como é que eu posso falar, gente? Tenha sempre uma um vídeo extra Um vídeo de conteúdo relevante extra De sentido Tem momentos que a gente confecciona peças extensas E se você trabalha fora, tem outra rotina Sabe do que eu tô falando Não dá conta de fazer tudo então, é, tenha sempre um conteúdo, um conteúdo para produzir relevante para o seu público, algo de interesse deles, tipo isso aqui que eu estou falando vai despertar em você algo, não é isso? Despertar em você uma consciência de organização, de usar agenda, tudo isso para ver que é possível você fazer o seu crochê, ser uma produtora de conteúdo e ao mesmo tempo ter outra rotina. Mas o que você precisa fazer? Você precisa também ter um conteúdo de consumo rápido para o seu público, para os seus seguidores e que seja relevante, seja importante para ele, para que ele possa perceber que aquilo ali agrega na vida dele, entende? Então essa é a segunda forma de otimizar o seu tempo na hora que você for produzir o conteúdo e vamos para a terceira e última forma, mas antes... Antes, meu povo, se inscreva no canal, vai lá no Instagram Paula Tavares oficial e conheça um pouco desse meu universo da criação, do ensino, da minha arte. A terceira e última é não pare um trabalho pela metade. Nunca faça isso. Começou um trabalho, uma criação termine. É, quem é uma criadora de receita, quem produz um conteúdo específico algo novo, gente, isso dá um super trabalho. Eu falo porque as minhas peças elas são peças minhas. As minhas receitas, elas são receitas minhas. né? Eu faço a reutilização do tecido, juntamente com o crochê. É algo assim que eu vou criando. Geralmente, a gente tem que fazer, refazer, fazer, refazer. Por isso que eu dou a dica do, dos conteúdos de consumo rápido. E, ao mesmo tempo, é, você tem que ensinar da forma correta aquilo, né? Porque é algo novo. E você tem que ensinar da forma certa para aquelas pessoas que estão aprendendo. Então, tenha é, sempre em mente que o que você começar, termine. Porque se você começa uma coisa... Faz outra. Começa uma coisa, faz outra. Nunca vai terminar uma coisa. Que confusão, né? Mas é a verdade. Então essas três formas de você otimizar o tempo fazem com que você seja mais produtivo, que você dê, entregue conteúdos relevantes e que você avance no seu trabalho, tendo pessoas que acreditam e que seguem o que você faz. Tá bom? É isso. Gostou? Gostou? Deixa o seu like. É o mínimo que você pode fazer por mim. Ai, Deus, deixa o seu like. Me segue lá no Instagram, Paula Tavares Um beijo Tô terminando essa pecinha aqui Tive que refazer algumas coisas Mas em breve esse cropped tá surgindo Mas não é só um cropped, é uma surpresa Que você só vai saber se assim lá no Instagram E lá no Instagram, Paula Tavares, oficial Tchau